Oi, os aprendizados com o antigo banhado construído. A gente vai ver infiltração, percolação e a formação de lençol freático. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangneto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Eu gosto muito das coisas que eu faço aqui. Vou te contar. Esse vídeo é muito legal. O banhado antigo que estava funcionando bem, mas eu tinha resolvido, eu resolvi fazer um banhado novo, ampliar o, o banhado. Então eu estou tomando cuidado de fazer a escavação do banhado como se fosse ali é, uma escavação antropológica, é, buscando é, conhecimentos do passado, e é exatamente isso que a gente está fazendo. Eu estou cuidando de fazer a escavação sem prejudicar o antigo banhado, que é para mostrar para vocês os passos todos de, de construção, como é que ele foi feito, como é que ele foi pensado, e ele está reproduzindo em microescala exatamente como é que acontece no ambiente natural. Isso é coisa do design ecológico. É um design ecológico e biofílico, ele traz para o ambiente construído, aquilo, a reprodução do ambiente natural. Então, em micro escala, o que a gente está fazendo é a reprodução de um ambiente de montanha e de brejo. E a gente vai ver como é que funciona isso, é muito legal. A vala aberta até chegar a paredinha de tijolinho, esses tijolos não foram assentados, 40 centímetros da superfície do tijolo até o fundo e lá embaixo outra camada de areia por onde o efluente é direcionado para a parte de baixo. Ele é distribuído tanto pela camada de brita que está em cima, que ajuda na distribuição ao longo de, da largura quanto a camada de areia que faz essa distribuição mais homogênea. A gente consegue perceber a camadinha de areia que veio por baixo do solo. Como o solo aqui é muito argiloso, isso faz com que o efluente passe pela areia sem transformar essa argila aqui num num barro, numa meleca, vamos terminar o serviço e eu vou lavar essa areia para a gente ver. Exatamente como acontece no ambiente natural, a parte mais baixa do terreno, onde vai aflorando o lençol freático, é também onde toda a matéria orgânica vai se depositando gravitacionalmente e também por conta das plantas que estão presentes no ecossistema que vão morrendo e caindo na superfície, de tal maneira que vão se decompondo e perceba que o solo aqui é uma mistura de gravetos, folha folhas em decomposição, solo, areia, e ele é mais escuro, justamente por conta da matéria orgânica. E o que foi feito então? O efluente vem descendo essa rampa suave, para um pouco nesse cucuruto ali atrás, desce outra vez, aqui é um pouco mais profundo, e depois nesse outro barranquinho, ela passa por baixo, Aquela paredinha de tijolos separava esse sistema de um laguinho que eu que tinha aqui embaixo. Que depois eu mudei, ele virou uma composteira e agora vou retomar esse trabalho outra vez. Vou abrir esse pedaço também para a gente ver como é que está a situação. O banhadinho está reproduzindo fielmente exatamente o que acontece na natureza. Então esse daqui é um, é um micro ecossistema da representação de um ecossistema muito maior de montanhas e vales. De tal maneira que o efluente na hora que chega aqui embaixo, ele encontra o plástico. O plástico está reproduzindo a ideia da rocha matriz que está lá embaixo no solo. E essa água vai fazer, ou esse efluente, vai é fazer dois caminhos. Ele vai, no caso da chuva, por exemplo, a chuva vai cair aqui no solo e vai fazer um movimento vertical de aprofundamento, vai infiltrar. Na hora que ela encontra a, a rocha e não consegue mais passar, ela começa a se acumular. Esse acúmulo é chamado de lençol freático. Junto com, com esse processo de infiltração, que é vertical, acontece um outro processo, que é de corrimento horizontal. A percolação. A água vai percolando. Então, de maneira que, quando a gente tem uma rampa, um, um, uma montanha, um declive... Essa água, ao mesmo tempo, ela vai infiltrar verticalmente e vai correr descendo a rampa é, mais horizontalmente. E ela vai acompanhar a declividade do terreno. E lá embaixo, onde ela já não tem mais para onde descer, se ela encontra uma outra montanha ou uma outra declividade, ela vai acumular no fundo, exatamente como está acontecendo aqui. Eu retirei essa partezinha, do outro lado havia um laguinho antes que eu vou recuperar, e a camadinha de tijolos ali que também não tem argamassa. Lembra, isso tudo é experimento que eu comecei lá em 2012, no caso desse aqui, né? Acompanhar os vídeos, teve vários outros antes. Então o plástico está subindo esse morrinho e para baixo do tijolo o efluente vai percolar para o outro lado, que era um laguinho que a gente vai recuperar. E no meio do caminho ele fica preso entre uma subida e a outra subida. No fundo do vale ele vai formar um lago, vai formar um ribeirão ou vai formar um riozinho é onde a água vai emergir, onde o lençol freático, que vem se formando desde lá, onde o lençol freático encontra uma possibilidade, ele emerge e vai formar uma mina, um olho d'água, vai formar um riacho, vai formar uma nascente, vai formar um lago, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Eu vou jogar uma água em tudo isso daqui para dar uma lavada, e mais tarde eu volto para a gente conversar um pouco mais. Resolvi fazer uma representação da chuva e do efluente para a gente entender para a gente entender como é que está sendo o caminho. Vamos dizer que esteja chovendo, ou que o efluente esteja vindo lá de casa, passou pelo. Pelo biodigestor, primeiro, segundo filtro, aí ele desce para cá e vai chegar aqui. Vamos deixar a água caindo. Podemos imaginar também que isso daqui é a chuva que está caindo num terreno. Olha só, essa água ou esse efluente não tem para onde ir a não ser infiltrar aqui na camada superficial. Em algum momento, ele vai começar a sair ali embaixo, que é o que já está acontecendo. Olha só. Deixa eu tentar gravar. Percebe? Então, a chuva ou o efluente encontrou um lugar onde ela já não consegue mais percolar no solo, infiltrar no solo, e ela vai seguir, então, o caminho da rocha. Veja, ao mesmo tempo que está infiltrando, então é um caminho descendente, é vertical, ela começa a fazer um caminho de percolação, um caminho mais vertical, que vai acompanhando a declividade do próprio terreno fala a verdade, isso é muito legal, isso é muito legal, isso é muito legal. Isso daqui é a exata representação do que acontece no ambiente natural, do que acontece com a chuva e de como é que se formam ribeirões, lagos e nascentes. Isso é básico para a gente poder entender por que é que uma nascente... É, fica sem água Por que, que uma nascente seca em algum momento a gente vai abordar isso olha a água chegando aqui a água escorrendo olha ali nas partes mais baixas ela vai se acumulando e chega o um momento que ela vai ultrapassar esse esse barranquinho que eu fiz aqui e vai descer para a parte mais baixa do terreno. Olha, se a gente. A gente pode pensar que essa aguinha que está descendo aqui, ela já está formando um laguinho ali. É, é, é muito legal, é muito legal. Então, se estiverem curtindo a brincadeira, não esquece: dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, esparrama as coisas. E olha. A gente está produzindo alguns vídeos também para cursos mais intensivos. Você quer aprofundar um pouco mais nesses temas todos? Entender como é que, que são as coisas? Né? Trazendo um pouco mais de, de ciência ou desdobrando um pouco mais esses conhecimentos para o lado da ciência? É, dá um toque aí, a gente vai fazer mais alguns vídeos aprofundando esses temas.